Você já ouviu falar da figura de linguagem, personificação ou prosopopeia? Vamos lá! Este é o meu sinal visual e meu nome é Felipe Baleia. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já se deparou com situações onde tinham seres animados ou seres inanimados? Com características extremamente marcantes, tais como desenhos animados, ficção científica ou até mesmo a fala de determinada pessoa, não é mesmo? Figuras de pensamento: Isto mesmo, as figuras de pensamento produzem maior. Expressividade à comunicação através da combinação de ideias e pensamentos. Vamos conhecer alguns exemplos? Mas antes, você vai clicar, curtir e compartilhar esse vídeo com todos. Estou esperando! Aproveitando, você vai clicar neste card caso tenha. A necessidade de retomar algum conceito. Voltemos aos exemplos. Primeiro exemplo. O senhor pega o Wi-Fi? Respeita seu avô, moleque. Na charge nós temos três personagens: o computador, o celular e um telefone. Por isso, apresentado inicialmente, na seguinte frase, o senhor pega o Wi-Fi, diz o celular conversando com o telefone, de uma forma em sátira. Por quê? Um telefone com fio não tem como utilizar o um Wi-Fi. Depois é respondido, respeita seu avô, moleque. Por quê? O próprio computador de uma geração atual conversando com os outros equipamentos. Aqui esses três objetos, ou seja, comunicação da área de tecnologia recebem vida acaba se tornando seres que eram inanimados ou seja objetos a serem animados como se fossem humanos por isso é uma personificação ou seja se personifica de que forma de incorporar personagens dar vida a eles no próximo vídeo estudaremos que eu vou te dizer uma figura de pensamento tão utilizada se você que é exagerado por sinal ao se expressar, com certeza vai querer aprender o que é a figura de pensamento hipérbole. Espero que tenham gostado desse momento maravilhoso de muita aprendizagem. Aguardo vocês. Até mais!